Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 coisas que farão você mudar de vida. Fica comigo até o final. Bora! Olá para você que está vendo esse vídeo, aqui é Alisson Costa, diretamente dos estúdios Bravende, o estúdio mais moderno do Brasil. E se você está chegando agora, já senta o dedo no like e se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem conteúdo novinho saindo do forno para acelerar seus resultados e comprimir décadas em dias no seu desenvolvimento. Eu peço a sua permissão para me apresentar rapidamente. Meu nome é Alisson Costa, eu não sou ninguém especial, pelo contrário, eu venho de uma família muito simples de Belo Horizonte. Não sei se vocês repararam, mas eu falo mineirês fluente. E tudo na minha vida foi conquistado na luta, na raça mesmo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, não por necessidade, mas por querer uma independência financeira. E assim como a grande maioria dos brasileiros, eu sempre estudei escola pública e saí da faculdade Desempregado. Nessa hora, para quem já passou por uma transição de carreira, você está buscando apenas uma dignidade, você está buscando apenas uma autoestima para se reinserir na sociedade. E como eu não estava conseguindo nenhum emprego, eu estava disposto a realmente a pagar o preço e aceitei uma vaga de vendedor, uma vaga que ninguém queria no classificado de jornal e eu aceitei esse desafio. Quando eu fui contar para o meu pai que eu aceitei essa vaga de vendedor, ele falou: meu filho, você tá maluco? Você não precisa disso, a gente te ajuda. Eu falei, pai, mas é uma vaga, é um emprego digno, não tem problema nenhum. Ele falou, não, não mexe com isso não, dou de cabeça. Fui contar para o meu melhor amigo que conseguiu um emprego. Ele falou, Alisson, você conseguiu um emprego de quê? Eu falei, de vendedor. Ele, o quê? Vendedor. Eu falei, Cara, se tudo der errado na minha vida, eu viro vendedor assim como você virou. Senhoras e senhores, foi essa injeção que eu tive para me desenvolver na área comercial e para minha surpresa e geral da nação, em pouco tempo eu comecei a ter resultados. Graças a um contrato que eu fechei logo no início da minha carreira, eu consegui pegar a comissão daquela negociação e comprar meu primeiro carro zero à vista. E eu pensei, sem saber vender, eu estou tendo resultados Imagina se eu souber, foi aí que eu entrei no MBA em Marketing na FGV, tenho um MBA internacional em Ohio, nos Estados Unidos, estou terminando o mestrado em Administração de Empresas e Neuromarketing na Flórida, tenho uma empresa de educação executiva, com ênfase na indústria farmacêutica, que já conectou centenas de profissionais nos maiores laboratórios do planeta e, além disso, eu tenho a honra de ser um dos treinadores da Bravend. Eu posso te falar que tudo isso mudou meu jogo e me permitiu realizar sonhos que eu jamais imaginei. Eu vou te passar o passo a passo que você precisa executar a partir de agora para ter resultados na sua carreira profissional. O primeiro pilar é o conhecimento. O conhecimento permite você tomar melhores decisões. O conhecimento você pode buscar tanto na internet como em faculdades livros, jornais, revistas. O segundo pilar são as habilidades, é você pegar o seu ponto forte, faça uma relação de coisas que você sabe fazer bem, que as pessoas te elogiam e coloca isso como prioridade para se desenvolver. O terceiro pilar é sua atitude. Eu costumo falar que a sua atitude determina a sua altitude, a sua vontade, é ir para cima, é ir na raça, mesmo se você não tem muito talento. E se você somar conhecimento, habilidade e atitude, vai chegar na fórmula do resultado. O resultado pode ser um resultado positivo ou um resultado nem tão bom assim, mas você já sai da inércia. Quando você tem resultado, você já sabe o que funcionou, o que deu errado e o que pode melhorar. E o quinto pilar, na minha visão, um dos mais importantes, é o DP. O que é o DP, Alisson? Daqui a pouco eu falo, num cenário tão competitivo profissionalmente e no mundo corporativo a gente precisa identificar as nossas oportunidades quando você tem a fusão de conhecimento habilidade atitude e resultados você começa a identificar o dp o dp nada mais é do que o desvio padrão é você sair fora do efeito manada é sair fora da da média para se descolar e criar suas próprias oportunidades através da fusão de ecossistemas e aí, tudo isso fez sentido para você? Se fez, deixa seu like, escreve aqui embaixo no comentário do que, que você mais gostou e eu te vejo no próximo vídeo da Bravend. Valeu!